e eu vou indo na lenda junto com meu pai aqui. Ele tá aqui. Fala galera, eu sou a Thaís. Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo ah, a mais tá. um vídeo. Pessoal, hoje eu estou levando o meu filho em uma lenda, certo Thaís? A Isso é mesmo. É Estamos indo de dia em uma lenda e a gente vai lá levar ele. E vamos estar tá levando um negócio, né Thaís? Isso mesmo, ele é. pedia muito pra ir numa lenda, até vocês um dia falaram na live, que ele sempre tá aparecendo lá nas lives no Instagram, e vocês falaram, leva um dia ele numa lenda, então hoje a gente está indo em um local e vamos levar ele. E eu já vi os seus comentários falando isso. Pessoal, a gente tá levando ele de dia, de noite a gente não vai levar, a gente tá levando ele de dia e a gente tá indo. Numa casa que é muito assombrada, né, Thaís? Muito. Só que a gente tá indo com outra intenção nessa casa, né? Isso mesmo. Chegando lá, a gente vai explicar tudo pra vocês. Não fique, não fique pensando que a gente somos pais pais desnaturado, não, tá bom? Chegando lá, a gente vai explicar tudinho pra vocês. Ó. Fala, guerreiros. Galera, estamos aqui na casa assombrada. Estamos aqui na casa poltergeist, certo? Tá isso mesmo, Thiago. A Thaís já veio de dia aqui, né? Já. A gente já veio aqui pra cuidar dos cachorrinhos. E hoje eu trouxe o Cauê. Só que é o seguinte, pessoal trouxe o Cauê para uma lenda, só que a gente não vai entrar, ali. não vou de deixar ele entrar ali dentro, pessoal, porque ali é um local muito pesado, muito complicado, né, Thaís, para uma criança poder entrar. Vamos mostrar para ele tudo por fora aqui e Isso. levar ele lá para conhecer os cachorrinhos. Conhece os cachorrinhos. Porque ele viu o vídeo e ele queria conhecer, né, Thaís. Isso aí. Tá feliz, Cauê? Sim. O que você tá achando de uma lenda? Sim, Cauê. Hã? Sim. O que, que você está achando de uma lenda? Eu queria muito ir. É? Muito. Não está com muito, medo? Muito, muito. Não. Então vamos é. lá então. Galera, a gente vai lá agora ver se a gente encontra os cachorrinhos, até né, Thaís? Isso aí. Vamos ver se ele está por aí. Depois eu vou entrar lá sozinho com a câmera mostrando para vocês essa casa. Uma casa complicada e eu e a Thaís vai vir aqui de Espere noite. Espera aqui, filho. Né Thaís? Aham. Uhum. Eu e a Thaís vai vir aqui de noite. Vamos lá ver se a gente encontra esse cachorro. Aqui? Aqui, cara. tomando conta aí tá uhum. isso aí ah, aí ó ah, a gente veio trazer ração pra você cuidado ah, filho. se lembra de mim ai ah, ah, princesa minha. né princesa é o seu nome que eu pus em você princesa não deixa seu nome não filho. cadê seus filhotes cadê eles estão grandão já olha tempo. tempo olha que cantos óezinho trouxe comida pra você hoje tem um senhor ali. O Thiago tá conversando com ele. Ele vem aqui e ele cuida dos cachorrinhos também. Então a gente tá falando que a gente já veio aqui, né? E a gente já tratou deles também. Vamos colocar, Thiago, a raçãozinha ali pra eles? Cauê, vamos lá tratar dela? Vamos lá! Vamos lá, mocinha? Vamos lá? Vem! Pessoal, eles estão comendo um, uma carne ali, um osso ali que o rapaz trouxe para ele aqui também. Mas a gente tá cuidando é deles. Boa, né? É, vamos lá, Cauê. Vem, é, mocinha. Princesa. Vem, é, princesa. cuidado. É. Tá aí. É, princesa. Ela tá doida pra que o Cauê abra esse saco de ração. Vamos, Cauê, abre lá. Cauê, põe o saco de ração, vamos ver o que ela faz. Põe no chão. Não, põe no chão. chão. chão. Ih, ela vai morder. Pega. Vai, princesa. Eu tava vindo de noite aqui, tá aí. Essa última caixa aí, bem na entrada lá, soltaram coisas que você ainda mandou uma dor, menino? Ai, que dor! Aí eu parei pra ver, eles correram. eu tinha entrado, tava trazendo outros, deixou eles ensinar pra eles. Mãe, essa caixa é de mim. Perto assim, aqui <não>, ó, é, Vem. ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui Vamos lá, Cauê, vamos lá, princesa. Cadê os filhotinhos? <risos> o filhotinho tá aqui, né? Ah, moleque! Você tá comendo aí, seu safado? Nós trouxemos ração pra vocês. Vamos esse lá, princesa? Daí, daí é igual, a é. igual a mãe, né? É igual a mãe. Olha lá, eles estão comendo ali, ó. Vem, filho. Vem, princesa. Pessoal, é o seguinte: é, tem um rapaz aqui que ele vem e trata dos cachorros, ele tá cuidando deles também. Ele tava explicando pra gente que é, teve um dos filhotinhos que acabou morrendo. E ele também conversou com uma ONG pra ver se castra a, a princesa, né, que é a, a mãe deles. E a gente também estamos vindo aqui pra ajudar, a gente conversou com ele. Ele falou pra gente que ali na casa ali ele não entra, que ali é complicado, mas que ele vem de uhum. dia pra poder pôr água e comida, ração pro filhotinhos e pra, pra princesa. Então vamos lá Já colocar a ração ele tá pra eles lá. Tá... Oi? Ó, o tá abrindo tá abrindo? Aqui. Eu vou abrir sozinho, assim, ó. Princesa, você tá com ó, fome? Ó, não que põe foi? tudo, não? Pra porque ele trouxe. Isso. A gente trouxe até meio de filhote, né, Thiago? É. Achando que eles ainda estavam filhotes. eles já estão grandão, e eles tão né? Eles estão enormes. Fita, né? Pode pôr um pouquinho. Não põe a luz, tá? Aí, tá bom. Tá bom? Ah, guarda o... Guarda aqui, Thaís. Que ele falou que de vez em quando ele... Ele, ele, ele vem coloca. daí, ele dá, né? É. Não precisa pôr, filho. Senão ah, eles acabam sim, estragando sim. E aí, Cauê? Que linda, né? Que linda. Olha o é. Aham, eu vou deixar um pouquinho aqui em cima, depois... Vai colocando, ó. Aí ba de baixo Debaixo da onde você fala? Aqui tem azul Aqui, Ah, aqui tá. Aqui, ó. Ah, tá. Ele tá falando que ele, como ele cuida das abelhas, de Sim. vez em quando ele vem aqui e traz as cachorinhos. É, eu, eu tava explicando pro pessoal que ele, ele, tá, ele conversou até com a onda para poder castrar ela, né? Mas não era ele que tava aqui da, daquela outra vez que a gente tava saindo, lembra? Que a gente encontrou uma pessoa e falou que tava aqui dentro? Sim. Acho que o pessoal aqui, é. perto né, cuida deles. Que a gente explicou ali, quando na casa ele não entra, né? Mas... Olha lá, e ela tá lá. Ela Só não quis comer a, a, a, a, a, o osso lá não, do que a ração. Cauê? Vem aqui. E ela gostou da ração, gostou. Thiago. Ah? O Cauêzinho também é gostadinho aqui. Gostou. Né? Só que ali, pessoal, a gente não vai levar ele não. Depois eu vou entrar lá sozinho, lá pra mostrar pra vocês. Porque é complicado levar ele em É. Vamos lá? Daí você entra e eu fico com ele pra fora. Vamos lá. É. Ó, pessoal, a princesa está aqui. Vamos, vamos chamar o Cauê pra não tirar a thumb aqui? Vamos. Cauê, vem cá. Pessoal, a gente tá já vai... Ele tá tentando ali, ó, olha aqui. Ele tá tentando trazer, olha o que ele tá, tá tentando ah, trazer. Ah, ele tá trazendo... Os filhotes, ó. É isso aí, Cauê. Vem, vem, ó. Vem. Está tá de olha barriga cheia com o meu monte de carne. Vem. Ele não quer, filho. Vai te morder, Cauê. Vai, vai morder. Vem aqui pra nós tirar a foto, filho, a Aqui, olha. Tem dois. Vem. Pessoal, agora eu vou entrar lá na casa. A Thaís vai ficar ali fora ali com o Cauê. A gente já fez aqui o que a gente veio pra fazer, né, Thaís? Isso. Que era trazer a ração aqui pra princesa. E pros filhotinhos. E o Caio ficou bem feliz, tá lá fora com os filhotinhos. E também fiquei bem feliz de ter encontrado um rapaz aqui que disse que também está cuidando, né, Thaís? Isso aí. Então os cachorros não estão abandonados, eles estão bem. Ela tá até gordona. Os outros já foi até doado, né, Thiago? É. Tem então, acho que só três ou quatro ela tá, filhotes. Ela tá gordona. vamos assim outro dia eu vou vir trazer mais pra você, tá bom? Vamos lá, Thaís? Vamos lá. Lá. Rapaz, nós temos tem um. um tem uma é. tem Fica com a mãe aqui é, que eu vou entrar ali é. gravar. Fica aí é, com a tá, sua mãe. Pessoal, olha aí ó, a casa. Thaís tá, está ali com o Cauê. Tá ali com o Cauê, tá conversando com o rapaz ali. Cara, o Mato tá tomando conta. O cara falou que aqui nessa casa ele não chega. Ele só vai ali onde os cachorrinho fica pra poder levar comida. Cara, olha aqui. Quem lembra aqui, ó, dessa porta, cara? Licença Cara Esse vidro aqui quebrou, meu Quem lembra que ele foi arrastado, cara? Vou dar uma passada meio rápida aqui, pessoal Que eu já vim aqui outras vezes Já gravei pra vocês Aí que isso, galera, só dando uma passada aqui meia ligeira para vocês. Ó, tem um osso aqui. Opa, Pessoal, fiquei todo arrepiado, cara. Aquela casa ali é, é complicado, velho. Essa casa aqui ela é putergast, pessoal. De madrugada, o negócio aqui é complicado. Eu e a Thaís vai estar tá voltando aqui, vou chamar ela para a gente estar tá combinando de estar tá voltando aqui. Se não der certo, a gente está voltando hoje à noite, amanhã ou essa semana a gente vai estar voltando aqui nessa casa. Beleza, pessoal? Mas é isso aí, vou chamar o Cauêzinho lá, vamos ver o que, que ele achou de ter vindo na primeira lenda. Espero que vocês tenham gostado. É claro, né, pessoal, eu não ia colocar o meu filho dentro de uma casa assombrada. Não tem nem possibilidade. Mas trouxe ele aqui pra uma lenda que eu já sabia que daria para trazer ele para poder ver os cachorrinhos ali e tudo, que é pro lado de fora, que ele não ia precisar entrar dentro da casa. Então vamos lá chamar ele, vamos ver o que, que ele achou de vir na primeira lenda. Calma tá, vamos embora? Vamos. O que, que você achou de vir na sua primeira lenda, cara? É Muito legal. Você ficou com medo? Não. Não? Você não ficou com medo? Não. Certeza? Eu duvido. Você tem coragem de entrar naquela casa? Tem. Não tem nada? Tem? Tem. tem. Vamos embora, então? Os cachorrinhos tão, tão tão fofinho. são tão fofinhos. São fofinhos, né? né? E agora ele ficou com, com a barriguinha cheia, que né? trouxe comida, né? Sim. Ele fala... tá gigantesco, né? É, olha aqui, fala aqui pro pessoal aqui, o que, que você achou de na sua primeira lenda? O que, que você achou de, de eu ir na minha primeira <risos> é, lenda? Que, conta aí o, o que, que você achou, você. Eu achei muito, muito, muito legal. Não ficou, não ficou com medo? Não, não fiquei muito com medo. Não, fiquei com medo. E que que eu, e... Oi? Cuidado que as abelhas estão atacando. Vai pra dentro. Pessoal, a gente tava fazendo o final ali. E o rapaz que cuida da, das abelhas aqui falou: Cuidado, que as abelhas estão tá atacando. Mas montou no carro e estamos vazando. Parece de que lá. picou ele, né? Parece que sim. É, pessoal, por isso que é perigoso a gente trazer. Cauê nessas lendas, né? Ele tá até, o rapaz tá vindo até atrás lá, ó, de carro, ó. Sim, eu vou até parar aqui pra conversar com ele agora. Para mais pra cima, Thiago, porque Sim, tá das abelhas, né? Eu acho eu que, que já tá longe, né? Todas Mas, abelhas. pessoal, é isso aí. E Se tá vocês bom. gostaram do Cauêzinho numa lenda, é. deixa aí nos comentários, tá bom? Esquece. Se vocês quiserem que eu venha mais lenda, deixa o like no canal. Esse cara é, é corajoso mesmo, hein? Corajoso. É nóis, falou e fui! fui. fui.